Fala, jovenzinhos. Tudo bem, bebês? Uh, agora a gente vai configurar o, o nosso ambiente. E a gente vai configurar o um ambiente no Linux agora, porque acho que no Linux tem pessoas que usam Linux, mas não são uh, hard users de Linux ou mesmo não são Pythonistas. Né? Então, eu vou explicar basicamente aqui para vocês Uh, como eu espero que vocês deixem o um ambiente mais ou menos. Eu sei que muita gente prefere outro editor, prefere outro gerenciador de pacotes, uh, mas a gente vai tentar trabalhar o básico aqui, pelo menos. Uh, então, bora lá. Então, vem comigo que a gente vai tentar editar esse ambiente aqui. Uh, eu reconheço que tem bastante gente, se eu ficar olhando para lá, é porque a câmera tá lá, mas eu aqui também. Uh, tem bastante gente que gosta de... Ubuntu, principalmente os iniciantes, então a gente vai fazer essa configuração no Ubuntu. Uh, se você usa Fedora, Arch Linux, uh, qualquer outra coisa que seja, você já provavelmente já sabe configurar o seu ambiente e as coisas não vão ser muito diferentes aqui. Então, se você veio do Linux, fica aqui porque a gente vai ver alguns pontos interessantes, uh, talvez o mais crítico aqui seja o pipenv, e por isso eu vou começar pela configuração do Python aqui. Então a gente vai passar pelo Python, o editor que a gente vai usar, que é o Atom, a gente vai instalar o Docker também, a gente vai instalar os, os browsers, provavelmente você já tem eles instalados, e os web drivers, que são os drivers que fazem o Selenium se comunicar com o browser. Então a gente vai começar com isso aqui primeiro. Bom, se você usa, se você não programa Python, então provavelmente você não tem o um ambiente configurado para programar Python na sua máquina. Se você digitar Python "-version", você vai ver que a versão aqui está na versão 3.6.9 do Python. Ah, não tenho nenhum problema com essa versão, inclusive praticamente tudo que a gente vai usar roda aqui. Eu acredito que não vai ter nenhum recurso mais novo do que o Python 3.6.9 não pode suportar, mas eu prefiro que a gente use a 3.8.2 para todo mundo ter os mesmos erros e a gente conseguir se virar bem. Então, como é que a gente vai fazer para configurar o ambiente? A gente não pode instalar, baixar a versão nova do Python e compilar na máquina, porque senão a gente vai estragar o sistema operacional. Uh, então, vamos baixar uma versão do, de um gerenciador, que é o Pyenv para conseguir fazer isso funcionar melhor aqui dentro do nosso código. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou abrir o Firefox e a gente vai procurar Pyenv. que é o primeiro link, provavelmente, que você vai achar no GitHub, é o que vai funcionar para a gente. A máquina está um pouco lenta, porque está VM, o ScreenCast, mas vai, vai ser possível fazer essa configuração aqui. Então eu vou procurar para env. o meu ambiente está limpo, esse é o ponto 18.04, que é a LTS mais usada, eu procurei, embora eu já tenha 20, essa ainda é a mais usada, então eu vou partir o ponto da configuração nessa versão aqui. Então a gente entrou aqui, o link, se você quiser pegar depois, eu vou deixar aqui onde está maior, é esse aqui, github.com.br/painv. Legal. Ele dá a instalação aqui, vai ensinar como a gente configura, beleza. A gente precisa instalar e ele vai falar que a primeira coisa que ele vai falar: olha, faz um checkout aqui e, e pega isso no Git. Ubuntu por default não vem com o git, então a gente precisa instalar o git, então sudo apt install git, o sistema já está atualizado, vagrant é a senha, yes, beleza, muito provavelmente eu vou entrar aqui na wiki porque vocês vão ver aqui junto comigo que nem tudo são flores aqui, a gente vai ter que instalar algumas outras coisas que ele não está dizendo ali, então vou vir aqui na wiki, ah, python script tal, tal, tal, macOS X, aqui, tem as dependências que a gente precisa ter para funcionar no nosso sistema. No Debian ele tem todas essas aqui, então eu vou pegar e vou instalar todas elas. Não é só o... Não é só rodar o pyenv que vai funcionar aqui, porque ele precisa de coisas para compilar, para fazer o unzip e tudo mais. Ah, tkdev tal, tal, tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um update aqui antes, sudo apt update. Talvez possa ser isso. Tem alguns pacotes que estão para upgrade, ah, agora funcionou. Legal, só precisava dar o update. E ele tinha deixado isso no comando, não respeitamos tava aqui, ó, sudo a patch Update. Legal, para a gente instalar o Pyenv aqui, ele vai ter um menu de instalação aqui, então Installation, a gente precisa fazer esse clone do Pyenv aqui no repositório. Enquanto o terminal vai instalar essas coisas, talvez demore um pouquinho, eu vou criar uma nova seção no shell, Ctrl Shift T e vou já fazer o clone do pyenv aqui, ele vai para o lugar certo, ele fica na minha home, escondido numa pastinha chamada PyEnv. aqui ele já tem o próximo comando que a gente precisa dar e ele vai explicar aqui ó, a gente precisa dar um export, não sei porque eu estou de fone, export pyenv root, a gente coloca que o PyEnv vai estar tá aqui, legal, só que ele fala que tem o bash profile, o bash rc, no ubuntu o default é o bashrc se você estiver usando zsh, bash, fish, então cada um vai mudar um lugar de instalar, como a gente está usando o Ubuntu padrão, a gente vai colocar no caminho padrão. Então, colocamos o pyenvy, o PyEnvy root, e vamos colocar no path o pyenvy root agora. Legal, o pyenvy ainda não está funcionando, se você digitar PyEnv ele vai bugar. Mas calma que tem mais um comando que a gente precisa dar ainda aqui, ele fala aqui, ó, adicione o pyenv init no shell para ele sempre dar o evolve na versão do python que é a versão que está dentro do nosso, do nosso pyenv, em vez dele ficar usando o python do sistema todas as vezes. Então a gente vem aqui, copiar esse echo aqui, tal, tal, tal, ele está mandando para bash profile, mas a gente vai mandar para bash rc. Que é bom, onde a gente está usando no Ubuntu. Legal. Agora ele está configurado. Claro que o Bash precisa ser iniciado de novo para ele poder funcionar. Então eu vou dar um Ctrl-Shift-T aqui só para ele abrir um novo Bash sem complicações de ficar dando reset nem nada. Vou fazer da maneira mais simples. PyEnv, agora o PyEnv está funcionando aqui no nosso sistema. Se a gente for tentar ver aqui qual é a versão do Python global aqui. Vamos, isso, isso é uma coisa importante. Então, PyEnv Global. Ele está no, no Python do sistema, que por sinal é o Python 3 na versão 3.6.9. A gente precisa instalar a versão atualizada do Python aqui, que é o 382. Se, se a gente ver aqui PyEnv install, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês podem ir lá na documentação, a gente vai falar que quer instalar o que é o 38.2, para isso ele tem que terminar de instalar essas dependências que ficaram aqui na outra aba, e já terminou, então a gente já pode já dar o PyEnv install. Basicamente, a parte mais crítica da configuração é essa, isso aqui vai demorar um bocado para acontecer, então a gente se fala já já, quando o pyenv terminar de rodar aqui. Então, até daqui a pouquinho. A instalação acabou, foi rapidinho assim, levou uns 3 minutinhos. Os passarinhos já estão cantando. <risos> então, legal, a gente já tem o Python aqui. Então, se a gente der um pyenv e a gente pode setar local, por exemplo, tem o local que é do projeto que a gente está trabalhando. Eu costumo sempre deixar o global. Com a versão que eu quero usar, que é o 38.2. Se você tiver algum problema, muito provavelmente você já coda Python e já sabe resolver isso, mas pra gente aqui, o Python menos menos Version nessa versão tá ótimo, 3.8, tá tudo funcionando, tá massa. Então vamos seguir para o próximo tópico aqui. Uh, a gente precisa configurar o Atom, então a gente entra lá no site do Atom, Atom.io, baixa o .deb e instala. Se você preferir usar Snap, Flatpak, fica à vontade é, do jeito que você achar que vale a pena instalar, instale. Aqui a gente só está instalando tudo junto, então vamos seguir aqui. Vou salvar e a gente vai lá nos downloads, então cd downloads, cd se você não está acostumado é change director ou muda de pasta <risos> em português muda de diretório, então a gente dá um dpkg-i, que é para instalar, e a gente instala Atom aqui, atom.deb, ele vai falar que eu preciso ser sudo, então a gente pode fazer um sudo disso aqui, a minha senha é vagrant, e ele já está desempacotando aqui, e para instalar o Atom é só isso, super simples, já está funcionando. Espero que sim. <risos> o próximo tópico da nossa lista na hora de instalação, vamos ver o que, que é enquanto o Atom instala aqui, é o Docker. Interessante. Eu acho que eu vou deixar o Docker por último, porque o Docker tem umas coisinhas que a gente precisa acertar aqui. Então eu vou deixar o Docker por último. A gente vai instalar. O, os browsers agora, então o, o Chrome é bem simples, instalar o Firefox, muito provavelmente você já tem, mas se você precisar instalar, o Firefox, ele deu um erro aqui, dizendo que, ah, isso é interessante, não tem alguns pacotes aqui, para funcionar, é, a patch install sudo, aqui ó, a patch Fix broken install menos menos fix broken install. Se você usa o Ubuntu, você está acostumado com essas coisas. Eu, como vim do mundo do Arch Linux, uh, como todo mundo do Arch Linux, isso aqui para mim às vezes é um pouco complicado, mais complicado do que deveria. Mas eu vou gravar o erro assim. Eu vou deixar o erro no vídeo porque eu acho que é importante a gente ver como <risos> soluciona os erros, né? se tudo dá certo também. Não não é muito legal. Agora acho que a gente pode instalar o Atom. Então, dpkg-i, Atom. Ele vai fazer um unpacking de novo, vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou entrar lá no site do Firefox, espero, ou do, no site do, do Google Chrome. Espero que não dê erro. Google Chrome. Joga no Google assim que, assim que a gente faz. Navegador, da web, Google Chrome. fazer o download, aqui ele pergunta se a gente quer deb64, é o que a gente tem, se o seu sistema for 32 acho que ele vai acertar aqui sozinho a versão, embora eu ache que quase ninguém mais use sistemas 32 bits, posso estar enganado, mas eu acredito nisso. Então legal, instalou o Atom, o Atom está funcionando aqui, deixa eu ver, beleza, já está aqui, daqui a pouco a gente usa ele. Agora a gente instala o google chrome, então dpkg-i google chrome, esqueci o sudo, se vocês estão acostumados a usar Ubuntu, me falem aí se tem alguma maneira mais fácil de fazer as coisas, pode comentar se com dpkg é difícil, se vocês preferem snaps, eu geralmente tenho, tenho preferência aos métodos antigos, porque faz bastante tempo que eu não uso o Ubuntu. Agora acho que o Google Chrome também já está instalado. Legal. A gente já instalou o Python, então eu vou colocar um, um menuzinho aqui na frente das coisas que a gente já fez para a gente não esquecer nada. estamos o editor, estamos os browsers, agora a gente precisa instalar os web drivers. Web drivers são um pouco chatos, né? mas tudo bem. Uh, a gente tem o Chrome Driver Chrome Driver. E a gente tem que baixar aqui ó, Chrome Driver Downloads do Chrome Driver A URL é chromedriverchromiumorg downloads vou deixar aqui se vocês também quiserem ver isso maior. Vou Deixa deixar esse documento full screen aqui então a gente pode baixar. A gente tem que saber qual é a versão do Chrome que a gente tem instalado na máquina. Eu vou fazer do jeito mais simples e do jeito mais, comple é, do mais completinho para a gente ver, eu não quero default, também não quero mandar report. A gente vem aqui, clica nesse, nesse botãozinho aqui e a gente dá Help e About Google Chrome e a gente vai ver que está na versão 81, isso é interessante porque a versão mais recente é da 83, por default o site recomendou 81, então vamos ficar com 81. O Chrome driver 83 deve ser compatível com a versão nova do V8, que deve estar no Chromium. Então, a gente baixa aqui, Linux 64, legal, vamos baixar, aí pra gente instalar isso, é um, é um pouco chato, não vou dizer que é chato, né, de instalar, mas é que tem uma configuração que é um pouquinho chatinha, ele veio num, vamos ver aqui, ele veio num ponto zip, então a gente dá unzip. Uh, Chrome Driver, legal. Agora ele gerou esse arquivinho aqui, Chrome Driver, que é um executável. Né? Tá tudo com x aqui, xx, Então, para a gente ter esse Chrome Driver já disponível, para a gente não ficar passando o path dele, eu vou mover ele para a pasta do do bin mesmo. Eu vou dar um cp uh, barra usr, opa, barra usr, barra local, barra bin, e a gente coloca ele lá, então a gente copia o chrome driver para lá, chrome driver para lá, provavelmente ele vai falar que eu tenho que ser sudo, então sudo, legal, agora se eu tentar executar o chrome driver, ele vai ter que escrever um aviso aqui, eu vou sair dessa pasta e vou tentar, chrome, chrome driver, legal já está no PF então ele já está funcionando e aí ele fica escrito escrito assim quando ele está iniciado legal outra coisa que a gente precisa aí eu vou voltar para downloads aqui é instalar o Gecko Driver que é o driver do Firefox então para a gente instalar o Gecko Driver ele tem um site de releases no GitHub e a gente pode baixar lá então o 0.26 ela é compatível aqui ó note essa release é mínimo recomendado para o Firefox, maior do que 60. Qual a versão do Firefox que a gente está rodando? A gente clica aqui no, no cantinho, help, uh, about Firefox, legal, é 75, então essa versão dá suporte. Então a gente entra na release e aqui embaixo tem o download aqui, ó, download para Linux 64. Já terminou de baixar, a gente vai fazer o mesmo procedimento Só que se eu não me engano ele veio num tar.gz, legal Então é tar xvvf gecko driver Legal, tá aqui o gecko driver também A gente vai repetir aquele mesmo comando Ah, talvez tenha ficado na frente A gente vai repetir aquele mesmo comando que a gente mandou no chrome driver Então barra usr bin Só que agora a gente vai mover o gecko driver Gecko driver. então, legal, saí dessa pasta, para vocês não acharem que está na mesma coisa, então a gente tem aqui Gecko driver, ele fica parado aqui, não acontece nada. Legal, já está funcionando, então se você nunca programou Python, mas você está usando o ambiente do Ubuntu, a gente pode criar uma pasta aqui, eu vou, eu, não, vamos fazer aqui mesmo, eu vou dar, eu vou abrir o Atom aqui, Atom. Ponto. Aí ele vai abrir nesse diretório, talvez nesse diretório não seja um bom lugar porque deve ter vários outros arquivos aqui, mas a gente pode fazer o seguinte, só para a gente configurar o Atom aqui, fechar isso aqui, eu quero que ele não, não exiba mais essa mensagem de bem-vindo e aqui você pode ativar ou não a telemetria, eu prefiro não ter telemetria. Vamos criar um arquivo novo aqui, então Ctrl N a gente abre, uh, Ctrl Shift mais... Aumenta o tamanho da fonte, caso você precise. Eu vou dar um print para a gente testar para ver se está tudo funcionando. Olá! Curso de selenium. selenium. Isso. Vou salvar o arquivo, o Ctrl S e vou dar o nome para ele de Oi.py, porque é o nosso primeiro arquivo, Oi.py. E para rodar, a gente tem que vir aqui e fazer Python oi.py. E aí, olá, curso de selenium. Funcionou, grande parte do nosso ambiente já está já tá funcionando, né? Já instalamos os web drivers só falta o Docker. Então o Docker eu ainda vou deixar por último e agora a gente vai configurar uma coisinha no Atom. Ah, eu gosto de usar bastante Shell, então se você tem medo do terminal, não precisa ter medo do terminal, a gente vai vencer o terminal. Vamos vencer esse medo de terminal. As pessoas preferem IDEs, que você clica e tudo mais, mas... Para a gente ter um ambiente totalmente padronizado, que consegue rodar na máquina de todo mundo, eu vou usar o terminal para a gente não ter que instalar uma ideia que é super complicada ou que é muito pesada e não pode ser que não rode na sua máquina. Então a gente vem aqui em Edit Preference para instalar um plugin para facilitar a nossa vida no terminal. A gente vai vir aqui no menu em Install para instalar, e a gente vai instalar o Platformio Platform de plataforma, platform I.O. de entrada e saída, a IDE Terminal, é o nome do, da extensão que a gente vai instalar. Eu vou deixar ela instalando aqui, mas eu vou vir aqui e vou falar que o nome da extensão é essa aqui, para você que tiver que procurar por isso depois, é, esse é o nome dela, Platform IDE Terminal. Isso costuma demorar um pouquinho, então eu vou voltar aqui para conversar com vocês quando a IDE terminar, quando o plugin terminar de ser instalado. Show? Já volto. Legal, terminamos de instalar, foi bem rápido, inclusive, nem precisaria ter parado. Assim que eu pausei o vídeo, voltou. Uh, então, esse Platform IDE Terminal, a gente vem, pode clicar nele aqui, e ele tem umas configurações aqui, uns atalhos que facilitam bastante a vida isso está lá embaixo no vídeo do Windows eu procurei procurei procurei estava lá embaixo. Então para a gente abrir um terminal a gente dá Ctrl Shift T mas eu prefiro o Toggle porque a gente consegue ver o texto. Então para fazer o Toggle é Ctrl aspas ou acento agudo apóstrofo o que você preferir é, é o botão que está debaixo do Esc porque eu não sei qual é o layout do teclado que você está usando mas a gente aperta Ctrl isso aqui e ele sobe o terminalzinho pra gente já tá dentro do nosso terminal. O legal é que ele abre o shell na mesma página, na mesma pasta que o nosso projeto está organizado. Então agora fica muito mais fácil de usar, porque eu dou python oi.py aqui dentro e já está funcionando. Vamos colocar mais um print aqui. A ah, print estou sendo executado dentro do atom. Legal. Funcionou. Então a gente já tem nosso ambiente configurado. O print, para quem nunca viu Python na vida, é, é fala, escreve uma mensagem na tela e foi isso que ele fez, escreveu a mensagem que a gente colocou aqui dentro de uma string. Massa, já temos o Python configurado, tudo configurado, agora falta o docker. O docker ele é um pouco mais chato de configurar, principalmente se você for baixar, compilar, fazer as coisas, ele tem uma versão aqui no próprio docker que ele vai pedir para a gente instalar uns pré-requisitos, então eu vou aqui docker uh, install ubuntu. Aqui no próprio site do docker, eu vou pegar o link aqui, docker.com engine install, aqui, eu estou na frente, vou subir aqui, então docker .com, install, ubuntu A gente vai vir aqui, ele vai falar para a gente remover as versões antigas Mas a minha, meu sistema está limpo, então eu não vou fazer isso Ah, installation methods, ele fala aqui para a gente instalar direto do repositório Fala para a gente dar um update, acabamos de dar Eu vou aumentar o tamanho disso aqui, porque tá pequeno, acho para vocês verem, então a gente dá um sudo apt-get install tal tal tal os pacotes que ele precisa como dependência. Então vamos instalar no nosso terminal. Legal, são só 146k, é pouquinha coisa. Instalou tudo que ele precisava de dependência, agora ele vai falar pra gente adicionar a chave oficial do docker no nosso, nas nossas keys do Apache, legal, instalamos, e agora ele pede pra gente fazer o fingerprint dessa chave, massa também, aí tal, tal, tal, eu okay. using the following command to set up this stable repository, então use esse comando para colocar no repositório estável, o repositório estável do docker no seu Ubuntu. Legal, ele usa o lsb-release para saber qual é a versão do meu, do meu sistema. Se vocês nunca viram isso, lsb-release, release, e a gente coloca "-sc", ele fala que é o bionic, que é o Ubuntu 18.04. Legal, vamos adicionar isso aqui. adicionamos o repositório, provavelmente agora a gente só dá um, é, é isso mesmo, a gente vai ter que dar um update para atualizar o repositório que a gente colocou aqui e a gente vai ter que dar um install, a gente vai instalar o docker-ce que é o, command, o community edition, o docker ce CLI, que é o, a linha de comando, o command line interface e o container container.io, o nossa, atualizamos, agora a gente só instala isso aqui. Ah, ele fala que eu preciso ser sudo, esqueci, do sudo, yes. Tá baixando aqui o docker. Dando unpacking, fazendo todas as coisas. Depois que ele terminar de instalar, ele vai falar aqui que a gente, ele vai falar pra gente, porque a gente tinha a opção de instalar uma versão específica, não é o que a gente vai fazer, eu vou instalar a última versão mesmo, e aqui depois ele fala, verifica se tudo está funcionando dando sudo docker run hello world, que é o container base pra gente saber se o docker está funcionando, está de pé na nossa máquina. Então vamos rodar ele aqui agora, Do, sudo docker run hello world, aí ele falou, unable to find image, ou seja, ele não foi capaz de achar a imagem que a gente queria no nosso sistema, então ele ia baixar da internet, tanto que ele fez aqui um pull, baixou e ele explica aqui ó, essa mensagem, para essa mensagem aparecer na tela, várias coisas tiveram que acontecer e é uma explicação de tudo o que aconteceu. Legal, o docker já está funcionando aqui, se você der um docker ps, ele... Não funcionou. Olha que engraçado. Por que, que ele está falando isso? Porque a gente não tem permissão para usar o docker sem sudo. E aí a gente precisa adicionar o docker no sudo users aqui. Aí ele vai falar... deixa eu procurar aqui... sudo user... aqui, ó. Aí ele vai falar, coloca o seu usuário sudo user mod... tal, tal, tal, o seu nome de usuário. Se você não souber o seu nome de usuário, tem uma variável no sistema que fala para você o seu nome do usuário: user. Que é cifrão user. E aí ele fala: ó, a Vagrant, que é o nome do meu usuário que eu gerei essa máquina com Vagrant. E a gente pode fazer isso aqui e passar o cifrão mesmo: user. Legal. Agora, se eu tentar dar o Docker PS de novo, sem o sudo, ele deu acesso negado. Vou sair desse shell. Vou entrar de novo no shell e vamos ver se isso vai funcionar. Vou colocar full screen, aumentar aqui, docker ps. Ainda não funcionou porque eu não tenho permissão para ver isso. Eu acredito que só com essa linha aqui já deveria funcionar, embora eu acredito que isso seja um problema do Ubuntu. E ele quer que a gente dê um reboot na máquina. Antes de fazer isso, eu vou dar um systemctl que é para habilitar o Docker na inicialização do nosso sistema. Se você quiser, você pode não fazer isso. Eu vou dar enable no meu sistema, no meu sistema operacional default eu deixo habilitado. A minha senha é vagrant, vagrant, v vagrant. vagrant agora foi <risos> tava escrevendo errado uh, agora eu vou dar um reboot e vou ver o que, que acontece porque a gente vai ver se tá funcionando as vezes isso acontece, as vezes isso não acontece então vamos ver o ponto tem alguns truques e eu gosto quando dá errado porque a gente gasta tempo vendo que, o que que deu errado né então é, é divertido não, não fiquem assim, eu vou esperar o sistema voltar aqui e quando ele voltar a gente conversa, então até daqui a pouco. Legal, terminou aqui, vamos olhar o terminal e ver se funciona o docker agora. docker ps, funciona, legal, se agora a gente tentar rodar o docker run hello world. Funciona também, então tá filezinho. A gente instalou tudo que a gente precisava instalar. Eu, eu acho que aquele arquivo eu não tinha salvo, mas a gente tá com tudo configurado aqui. Então, valeu, é isso aí. E vamos lá, que daqui a pouco vai ter mais coisa pra gente fazer. Não é só configurar o ambiente. Daqui a pouco já vai estar tá tudo pronto e vai estar tá tudo funcionando. Então, até daqui a pouco. Valeu, tchau.